Olha lá, gente, Madalena tá fazendo uma foto ali da gatinha Bruna. Ah, tá gravando. Eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa. Gravar nunca é demais. Olha só. Olha que tranquilidade. Bruna, Bruna, ela não quer nem saber. Você acha que ela vai querer saber? Vai estar preocupada com alguma coisa? Ai, que sossego. Eu vou mostrar outro para vocês verem ali, gente. Ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha só, Oi. dá uma olhada no Ronaldo aqui, ó. Ai, olha a pose dele. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? E a Madalena tá gravando lá, eu também tô gravando aqui. Depois eu vou voltar para cá, vocês vão ver o que nós temos de. de, de, de, de, de. Ó, eu já venho aqui, já que o primeiro eu vou almoçar. Olha lá, tá vendo? Bom. Que bom, hein? Aí, madalena fazendo um. Achei <risos> Esse agora foi boa, hein? Essa agora Olha foi boa, você... hein? Nossa, muito Sandra, bem. Eu achei que eu ia encontrar você mais E é o Dadinho? Dazinho tá lá no fundo lá, ó, já tá preparando para almoçar lá no fundo. Só, só eu que abri o Instagram, Leonardo, para mim particular, e agora eu vou ter que abrir um específico para o canal. Ah, tá. tá. É, eu, eu, eu acho que só vou transformar o nome, que lá está como se ferrete, ah, e lá, lá, lá são mais fotos do tempo que nós trabalhávamos com casamento. Não, tranquilo. Agora eu vou ter um outro, é. que vai ser específico do ah, motorhome e nossas viagens. Tá, aí, você tem um contato ali na Kombi. Tenho, é laranja doce. Beleza, já tá, tá na mão. É, Aí é, já é, eu faço um contato se com se você se e a gente tá, conversa, tá, tá. Assim, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Bom pessoal, hoje nós fizemos algo assim que eu sempre gostei, né? Eu sempre falo para Madalena, sempre falo para vocês. Muito obrigado. Imagina. Que é, eu sempre fui de comer pouco, por isso que eu sou gordo desse jeito. Então tá aqui, ó. Dá uma olhada só. Simples, mas daquele tipo, caprichado. A tá ali, ó. Estou pensando que você vou dar conta. Se você não der conta, faz que nem o outro para viagem. Manda em pra viagem. Mano, pra viagem. <risos> o tá ali no canto também, ó. E nós agora vamos nos alimentar. Temos um chão pela frente ainda para rodar. Só que eu não posso comer muito não, senão dá sono no carro e já era. No carro? Tem no carro, ser. no volante. Dá sono em mim, ô, oh, oh, vai, vai, vai tirar uma comigo também agora, é? Bom, lá, pessoal, a gente vai... Brincando, mas vamos nos alimentar. Cadê o Novo? Vamos lá? Vamos. Então vamos. É bom. É bom. Mas vamos? Nós vamos. lá. vamos. E o Madalena comum. mostrar esse bom mostrante. E. era a senhora Santos. Eu não tenho o que dia, mas como mais de se ver duas, o que sobrou, chamei o rapaz, você pode me embrulhar para viagem? Ele não entendeu nada. Ele foi lá no... na direção. Bom, meus amigos, agora eu quero apresentar Para vocês o pai do Leonardo Seu nome? Seu João, um homem que foi Funcionário público também Estava falando para mim que faz 30 anos que ele se aposentou Eu fico com inveja hein? 30 anos que o senhor se aposentou Trabalhou 30, são 60 O senhor está com 76 anos E é o pai do Leonardo Um dos criadores Um dos fundadores desse lugar aqui, pessoal Então eu falei para ele, olha, seu João Nós vamos propagar isso aqui com muito carinho, vamos falar para o pessoal bombeiro, motorhome. Vocês vão ter um ponto de apoio aqui quando você estiver viajando. E agora, seu João, eu vou, com sua licença, gravar então aqui o lugar e vou falar para o pessoal para eles passarem por aqui depois, tá bom? vontade. Um abraço, Deus abençoe. Com licença. Aí só faz a conta: 30 com 30, 60, 70, 16. Não é que eu contei esse serviço, Rapaz É por isso, né? Bom, então agora que nós estamos num dos salões Eu falo salão porque é bem grandinho mesmo o lugar aqui, né? São três ambientes Esse aqui é um ambiente que Vocês estão vendo É onde o pessoal No dia de domingo Disputa muito porque Vem muita gente aqui, né? Ali embaixo Tem... Uma horta que eles produzem a, a, as verduras que são consumidas aqui. E uma coisa que eu gostei é que eles também vendem a, as verduras. Eu vou dar um jeito de dar uma chegadinha lá. E para cá agora, para minha direita. Eu vou mostrar para vocês então o, a ideia dele qual que é. Aqui também tem umas mesinhas para o lado de fora. Né? A pessoa pode sentar aqui, pode... Elementar, tem umas redes aqui para descansar. Né? Quem quiser dormir aí um sono, com certeza vai dormir. Outro ambiente muito agradável, né? É esse aqui, ó. Chegou aqui, né? Vocês têm uma família que vai recebê-los bem, como eu fui recebido com a minha. E como todo lugar antigo, é muito bom ver isso aqui, ó. Sempre tem coisas que que nos atraem, né? Tá viajando e vai vendo essas coisas assim e vai gostando. Esse aqui é um ambiente também despojado, simples. A comida deles é fora de série, não é porque eu comi que eu tô falando isso, porque eu tô fazendo essa pequena reportagem aqui, mas eles cozinham muito bem. Agora eu vou aqui Pra cá para mostrar algo que vai interessar muito a todos nós. Uma escada para descer, para ir pra cá. Aqui tem um pequeno parquinho, ele pensou nisso também. As crianças também vão ter um lugarzinho para eles também se divertirem. Né? Pula-pula, Balanças, escorregador. Que as crianças tanto amam. Eu quando era criança era desse aqui que eu usava, de lata. Ó. E agora eu vou mostrar o seguinte: aqui, vocês que têm motorhome ou kombi, ele está preparando esse espaço que eu estou mostrando, que é para vocês virem. Como ele já falou antes, vocês já ouviram ele falar, com sua família. Ponto de água, nós temos um aqui. Eu vou mostrar. Mais um outro ponto de água aqui para vocês verem. Outro ponto de água aqui. Certo? Aqui ele disse que tem uma tomada. Acendeu um holofote. Que é essa tomada aqui, ó. Tomada aqui. E vai acender um holofote lá no alto, ó. uma lâmpada de LED que está lá em cima, perto daquela lâmpada comum. Para iluminar justamente esse local, que aqui vai ser a entrada dos motorhome, ao lado dessa mangueira simplesmente maravilhosa e antiga. Antiga ou velha? Que tem aqui, carregada de frutos por sinal. Aí as pessoas vêm, entra por aqui e aí estaciona a Kombi, ou o ônibus, ou a van. Aqui, ó. E ele disse que há um tempo atrás foi reunido aqui vários combeiros que fizeram uma costela de chão. Por aqui assim, ó. Aqui fizeram uma costela de chão. Agora que eu estou gravando, eu já vou aproveitar e já vou na horta para vocês verem que o alimento que ele já serve ali é, é enriquecido com produtos produzidos aqui. Olha só que cheque. Né? Os tomates... Eis aqui uma das verduras que eu mais quero bem. E pelo visto, pelo que nós estávamos comentando, eu não estou sabendo nada a respeito de agrotóxico por aqui não, gente. É para vocês verem que o, os pés de alface são simplesmente bem cuidados e muito bonitos, por sinal. Né? Aqui são os bebês pequenininho. e lá tem mais um lugar até a madalena está me ajudando a gravar ali e aí se o camarada estiver passeando por aqui e dá de cara com Olha lá a madalena tá vindo ali ó você viu a não vi ainda aí tem um camaradinho aqui vocês não se metam a besta com ele não que ele tá aqui só na espreita mexeu no mexeu na horta Vai arrumar pra cabeça. Vamos lá. Eu vou ver ali agora que eles me chamaram ali. É o Homero Severo Lins. É o Severo Lins Boidadinho, o que, que é? Eu falo a, a irrigação, como é que chama? A irrigação aérea Aérea. Ah, irrigação aérea. Olha uma pessoa aí. Esse negocinho aqui? Ah, tô vendo, as pessoas lá. Ele tava assim dois metros assim. Era assim que o Lucas queria fazer lá na escola. Olha só. Que beleza. Tem umzinho ali, aí o dadinho? Tu não tem um. Telão... Verdade? Ele Aquela placa assim. de não dê comida aos macacos é brincadeira, né? É, é, é uma. Porque ele me perguntou, eu falei, eu acho que por aqui não. É uma mensagem não... subliminar, né? É. Pra tá no... é. é. não falar. Você não viu os macacos lá? Então, eu vi aqueles lá, né? Tá. Aquele lá não dá pra comer porque não vão comer, né? O cara chega todo dia veterinário e fala bate em mim. Ela recém-formado, chegou ali e ficou todo alegre. Uhum. Mas cadê os macacos que eu já fui lá? Mas tá ali, doutor, olha tá lá. Mas aonde? Aí eu fui lá, olha aqui, é um vermelho, um preto, uma cara <risos> de <que foi> <risos> Já que você tá querendo filmar, vem ver, nós temos um negócio de posta. Vamos de lá. Compostagem, né? Que fala para... É, que é um, um, um uma, adubo. Uma adubo especial, né? Madalena, que canteiro, hein, velho? Nossa! Gente, que canteiro! Aqui eu tinha mais de 500 pés tudo. Você mostrou ah, aqui? Mostrei o rapazinho aqui, é melhor ficar de bem com ele aqui, para não arrumar para a cabeça. Até eu vendo quando me assusto com ele. Eu entro ali devagarzinho, quando eu vejo... Lé que... <risos> <Dá> de, <risos> de cara com ele? Fica difícil, né? Isso aí aquele que comprou para... uma lojinha da mulher lá na cidade. Tá Oi bem. Ai, que saudade. A Madalena, a, a Madalena quer que eu mostre ela ali, gente, ó. Ai, que ó. saudade da roça. Ó. E ela trabalhava assim, ela, o pai dela, meu cunhado ali, ó. É, hoje hoje é só saudade mesmo. Eu tinha ali, eu tá ali, feijão de corda. Ai, mas é bom, hein? Com carne seca, hein? A barra que me dava era de bolhar, porque ninguém queria comprar. Com a, com é, na casca, né? Na barge. Sei. Aí você ia. Mergulhando e dava pra mulher também, que ela mesmo assim, pôs as mãos, tudo o corpo. Mas fazia o serviço. Ajudava. Hoje, nesses 10 pés de feijão aqui, eu colhi uns 4 quilos de feijão de lado. Esse é a fava ou feijão? É. Ah, é feijão, é feijão. Eu pensei que fosse fava e colhei de longe. É. E aqui, ó. De longe eu pensei que fosse orelha de padre. aqui já encheu. Bom, pessoal, o, o seu João me trouxe aqui agora. É, isso aqui é uma composteira, ó. Agora, vocês calculam que beleza que não vai ser daqui a um tempo? Quando eles tiverem que revolver essa terra, a riqueza que não tá aqui embaixo? E essa aqui, ó, eles prepararam e começaram agora, tanto é verdade que lá embaixo já está... Tem 3 metros de fundo essa lavaveta. É tão... Aí, ó. Já tá ó. E isso daqui, ó, não vai demorar muito. Vai começar... A... O processo, né, da compostagem. E é onde que vai formar um adubo natural para que sejam as plantas beneficiadas por ele. Entendeu? Olha ah lá. Pode pegar a Amora lá? Pode. Ô, seu João. <risos> essa daqui pro lado de Amora e pro lado daquela. Qual o nome da outra? Ela vermelhinha? Acerola. Acerola? Meu eu amigo. Tem dois pés aí, mas não tá, não tá produzindo. Olha aqui, o pé pequenininho. E essa daí é daquelas grandonas. É que amorão. nós eu trouxe lá. Ah, o Amorão, né? O Amorão. O banheiro dela esses dias, seu João, fez geleia. Fez geleia. Tá lá no carro, seu João? Esse aqui é o pé de roubada, É pra ah, conseguiu salvar, né? Eu tô vendo, é ele, tá, tava, ele tá no, vindo. tava no meio da horda, lá nós estamos tá transportando. Não, tá, tá. Ficou bom, ele não Esse morreu, aqui, não. Esse aqui é o seu nome isso aqui. Pitaya. Pitaya. Pitaya, pitaya, a pitaya é cara é. e gostosa. O cara me deu umas mudas, eu andei pra trás. É. E aí, mandarina? Aos pés de barra. Quer? os pés de mal, agora já já tá, Essas mudas tá vindo da onde, seu João? É daqui, Aí, é tá assim. plantou. É, é, é. E já tá dando fruto, ó. Tem um pezinho de caju. Oh, que eu achei, um, achei um porco aqui, ó. Achei um porco. Gente do céu, me lembro um dia quando eu e Madalena fomos numa roça, não num sítio lá em Minas O rapaz falou assim, Se o senhor come porco? Aí eu falei, como? Ele falou, eu vou mandar preparar para o senhor Eu falei, bom, quero daquele porco ali, ó E mostrei uma dessa leitora aqui, ó Sim. Ei, mãe, rapaz, mas que delícia, hein? E essa aqui tá bem escondidinha, né, seu João? É. Se não observar, não vê ela aqui, ó é, tá aqui, né? Ó pessoal, conhecemos essa família hoje já fizemos uma amizade muito bonita Na primeira viagem que nós fizemos Antes da finalização do nosso motorhome Ô Madalena, dá uma olhada nisso aqui, vem Dá uma olhada nisso aqui, preta Olha, olha a grossura Olha, o fechão que que é? ah, é de corda? Nossa, delícia é de, de corda? Ô catador Ô seu João O senhor utiliza, o senhor utiliza. Essa erva você Maria vai Com Eu leite. Bato com leite. É, diz que é bom Pra verme. tirar verme. É, machucada, Machuca é, Machucada, então. minha mãe fazia isso aí com as galinhas Isso, exatamente. Que barrava ali, aquilo lá quando batava a galinha tava escuro. Tava escuro. Tava escuro. Tava, escuro. tava escuro. tava escuro. tava escuro. É isso mesmo. Eu tava vendo os pezinhos de caju ali. Uma vez o rapaz pegou isso aí Olha só, eles plantaram esses dias, gente, ó. Para vocês verem que mão que esse pessoal tem. Com uma muda boa, é isso que vai dar. Ah, Madalena, aqui que eu achei aqui, Madalena. O que, que eu achei aqui, Madalena? Cerola. Ah, seriguela. Madalena, Madalena, quando vê, acerola, seriguela e amora. Eita, nós. aqui, Dadinho, ó, tá junto. Gente... Vocês já viram isso aqui? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Você tá vendo isso aqui? Olha só como que a natureza é. Batata doce, ó. É que a gente pode plantar da batata ou da rama, né? É, você pode plantar da batata e pode plantar da rama. Eu já plantei muita. É, muita e aqui um pezinho de caju. Seu João, a gente fica um tempo aqui, a gente não quer ir embora para casa, né? Essa é, aqui é manga manteiga, essa daqui, ó. É. Hum, esse é, é, um bom. Bom. é bem macia a manga. É bem, é bem capaz que esse é. ano já dê, viu? Não tem viáculo. Não tem, só dá um o é. caroço, o resto é como tem. É. Abacate, a Deus de abacate, cana. Que bom, que bom. bom. Maracujá, né? Isso muito é bom. muito bom. Essa estradinha vai para onde? Alguma fazenda, né? Aqui vai na cidade. Ah, também? É, daqui Então a gente quando fez a abertura por aí, né? o endereço é esse. Ah, foi por aí que você estava falando aquela hora. O endereço é por aí. Aqui eu plantei, mas não deu, não nasceu. O quê? Ah, será que? Chuchu. Ah, será que não é por causa da, da, da própria falta de água? É, não, não molha bastante, mas acontece acho que a chuchuzinho eu peguei no mercado, lá está brotando lá tá Ah, ali. tá, entendi. Tem que comprar quando ele ficar bem durinho. Isso, bem durinho, que o broto já está bem... eu comecei a fazer a parreira aqui, aí eu... Não, mas dá tempo ainda. Dá para plantar muito um chuchu ainda. Ah, vai ficar muito bonito aqui, né? Já está bonito, vai melhorar mais ainda. Eu acho que ia fazer uma piscina aí, vai fazer um outro doce para fazer uma lagoa. Fazer uma lagoa para pôr peixe aí, vai colocar é Ah, tá, tá, tá. Entendi. É, tem que pensar nos prós e nos contras, né? Aí, o falou que plantou? Tem um aqui, ó. Tem um para testemunhar. mas Mas esse aqui tá bonito, viu? Pode ser que saia. O pé de banana saiu lá, mas é? não sei se é porque é mais fresquinho. É. Hum. Ah, pode ser. Pode ser mesmo. Ah, pimenta. Pimenta, eu gosto muito de pimenta na comida, hein. tem tem uns pimentas grandes. Eu gosto, você de pimenta. A mãe é mansa filha é brava. É, verdade mesmo. A mãe é a minha, minha filha. Sabendo temperar uma comida com pimenta, não tem pra ninguém, hein. Hum? Palmer tinha é Palmer, manga Palmer. Nós somos de uma cidade. O senhor sabe que lá em Limeira é tem a maior é... empresa de mudas do Brasil, né? A Dierberg. Aqui nós estamos aqui perto de Tupã ali a. Acho que era o é. E aqui o senhor disse que planta. Ah, morango? É, tá morando, morango, o senhor sabe que é meio enjoadinho, né? É. Ele gosta muito de água. Gosta de, de, de lugar mais. Tem ali, que a gente Aí joga pra cá. É bomba, lá, ela vai é de... Ali pegou bem o chuchu, né, seu João? Rapaz, aqui pegou bem o chuchu, ó. Aí. Tanto é que ele vai, ele vai envolver esse pé de banana, viu? Vai subir dessa árvore ali, Vai subir, se você é, pega é, é, é aquela árvore lá ele não para mais. Aqui tem uma família reunida aqui, ó. Estão fazendo... fazendo. Um. É. Olha aí, ó. Leitorinha. Uma leitoinha aqui, ó. Ô, oh, coisa boa, gente. Ah, estraga mesmo. E, e esse daí é gostoso. Esse que é o Débora? Esse que é o Débora, Dadinho? É que tá com cara que é o Débora. Eu peguei o colírio, ele baldei preto, tava roupa lá. Sei. Eu enchei pra ter aqui. Ele tá com cara de ser o Débora, pelo jeito dele. A não ser que seja de um que eu não conheço, tô achando que é. Eu Mas aí o Catejo daqui mas. Ou a pegando, já passou Até o barulho, gente. de que eu gosto, ó. Até o barulho de que eu gosto. me faz um bem. Gosto mesmo. Falou que é natureza, é comigo mesmo. E aqui nós temos a outra parte, né? Onde nós temos ali. Várias qualidades de... Ah, só, tem até berinjela lá, ó. Já cresceu, já tá, tá, berinjela, mamão. Mamoeiro dele aqui tá bonito. E lá na frente é berinjela. E cresceu muito, velho. Já tá com muito tempo, já tá. Ainda mais aí na sombra, que são brisca, aí eles duram crescer pra cima. Eu perdi mais de 500 pés de alface. Eu tô vendendo lá no lugar por aí, é um real. Mas vende né? não vende, agora todo mundo pega. Ah. Daqui a dia 5 pontos, eu cansei de pagar 5 reais o pé pro cara trazer aqui pra gente para dar de comer pro pessoal. E agora tem. E agora tem. Ela foi praticada muito. Que bom, né? Aí eu tô querendo fazer uma porteira aí, levando isso ainda pra. Aqui nesse e cantinho? Pra encurtar. É encurtar o caminho, <risos> né? É é uma boa ideia. Aí outra vez minha madeira aqui. É, tá vendo dali já ela. Coisa boa, é por isso que eu falo: a gente com um pedacinho de chão, se souber usar. O senhor Jota arrancou ali, mas não passou de tá Aqui estava carregado de peijão, mas sempre tirou para aproveitar as vagas. Aí colocou na composteira: ah, Acerola. Aqui, né? Falou Acerola, falou o que, Daninho? Assim? Madalena. Não, não Hã? Falou Acerola, falou Madalena. Aqui, o peijão. Ele produz um negócio aqui ah, que dá conselho, maior, né? né? Sim, é um, um tipo de um pozinho. É proteção. É proteção. Deve ser pisar aí que você vai fazer. Não, se eu pisar, não tem problema não. O dadinho que não pode pisar. Isso aqui é a serraria, ela eu tava dois reais o saco de. E joga aí, né? não vim o É, Dardinho, porque ele é levinho, ó. Ó. Faz uma camada e pegava a carrinha. <risos> Eu trabalhei lá no, na, no um rapaz ali embaixo, eu vi que você tira, tira muita tira. Ei, mas cidade. isso é bom demais, meu Deus é, do céu. É Aí ah, o cara ainda fica falando em bife. Bife é bom, lógico que é bom. Tá na cara que é bom, mas ô. Oh. Aí ó, terra tombada Terra tombada Só do sagrado, só um quente. Pois é. Esperando o cara dentro. Gente, eu parei aqui com a Madalena para ver aquele helicóptero feito na Kombi, mas que família que família que eu acabei conhecendo aqui. Vocês têm que passar aqui. Por favor, não passe e vá embora sem vir aqui tomar, nem que seja um café. Uma coisa que eu não gravei eu vou gravar agora. Ó, Dá uma olhada nisso. ó. Tiabo. Esse aqui tá jururu! Tá jururu! E a terra do algodão, Mas em contrapartida, olha isso aqui, ó! Ele vai. Que beleza! A música dela é a terra tomada. É? Porque trabalhava na roça, né? Ah! Então essa música direta aqui, sabe ter corte. Olha lá, a pimenta lá, lá tem pimenta mais pra cima. Não vi, ali né? Não tinha visto. não. Rapaz, me deu uma que, que beleza de tomate. Vem. Não pode deixar é, perder esses tomates. A o pimentão, ela é. dá sabor de pimentão e erra por. Depois eu tirei tô... a meia verde e não come a Muito bom. Vê que o senhor é o se bem. dedica com carinho pra isso aqui. Vale a pena, viu? Eu comecei a marrar eles aqui, mas depois não dá tempo, não sobe tempo. É uma porreria, o tempo é pouco. tem que ficar misturado no é. meio da pro senhor isso aqui isso aqui é uma paixão né mexer com fazer baço tomate e assim no chão sabe né fazer baço tomate direto no chão né então eu pego aquele que está no chão aí, que nem tá esses aí hoje eu vou ter alguém aqui mas nem ver mais duro o cheiro o cheiro que exala quando você toca no pé né bem Olha é só gente oh, Tem até um cravinho de fundo aqui para espantar Gente, é o seguinte, tem gente que não sabe Mas o cravo de defunto Consorciado com couve Ele dá uma proteção pra, pra couve, viu? Agora eu vou passar aqui que eu vou gravar pra vocês As pimentas Dá uma olhada nos frutos Olha É o pé de De Cravo de defunto? É para proteger a couve? É. Ele é. protege mesmo. Tem gente que não sabe disso, mas eu já sabia. Que beleza, né? Olha. boneta vem quando ele vem a flor ela vem ela baixa ela sente o cheiro ela vai embora e não põe não ela não coloca os ovos na, na é, folha ela do couve eu vai ah, então plantar lá para meu visitem lá é o carro de fundo ele ele é, é consorciado é. ele não deixa Aí não é deixa da lagarta, da lagarta. É, ele falou ele bate na flor para cheirar a flor, a flor não sei que diabo quando ela sente o cheiro de ferido, ela, ela vai, vai embora é. nem passa na não não, não, não Repelente, vem. né? É. Replente natural. Eu passei ali na rua, esse dia tinha uma boita na beira da, da, da pista? Em cima do asfalto, por causa da água, né? Aí eu passei a bola sem não tem nada, não tem E um pé de jaca, com jaca, logicamente, porque é um pé de jaca, tem que ter jaca, tá na cara. Isso aqui foi o que ela uma jaquinha lá, ó. Tem até uns um, um pés de café aqui, ó. Que coisa boa, a gente fica admirado num pedacinho de, de chão desse que eles estão fazendo, né? Hibisco. E por aí vai. Deixa eu ir ali agora, que eu vou mostrar para vocês o que eu não mostrei ainda, mas eu vou mostrar. Isso aqui, gente, você sabe o que é, né? Ó. Isso aqui é para colocar no jardim para a pessoa pisar onde tem grama. Usa esses pés aqui. É feito de cimento. E a gente vem, faz isso aqui, ó. Que tem um no chão, né? Você vem, coloca o pé aqui e dá o passo pro próximo pé. Onde tem grama. Eu já vi onde tem grama. Não sei se de repente. Olha uma hora para o Mora Pro Nobis aqui, ó. Bonito, hein? Olha é que belezinha. Ela tá subindo aqui já. Ó. Eu conheço a flor como buquê de noiva. Muito bonito também. Agora eu vou ali na lojinha deles. Mostrar o material que eles têm. E olha que eu parei aqui só para fazer a reportagenzinha do... Da, da combicóptero e olha onde eu já tô. Agora eu vou mostrar para vocês, primeiramente bem-vindo e agora a lojinha que eles têm aqui, ó. Agora para quem gosta, enche a boca. Batatinha em conserva, cebolinha, doce de leite, pimenta, aqui nós temos palmito, molho de pimenta de Goiás, sal de parrila. Que beleza! Aqui já para mim gosta de uma oh, é só. Olha só a pirinha. O nome dessa daqui, Kenga? Você acha que pode? Vai lá para os corintianos também. Para Tiana Gabriela. Cachaça, cabalé. Tem até um boné ali, viu, pessoal? Olha lá. E aqui fica... O armário onde tem... Várias bebidas. Do lado de cá. Também nós temos. Esse abridorzinho pequenininho aqui, ó. Abridorzinho de Itu. E aqui tá escrito que eu nunca fiz... Amigos, bebendo leite. Quinta do Morgado, vamos ver o Quinta do Morgado. Seco, suave, bordô suave e aqui em cima também tem mais. tem até o Sérgio Reis aqui, nessa bebida Pinga Ni Ni é da música, né? um arco e flecha um berrante tonéis aliás, vários, né? deve ser pra fazer um um teste aqui o pessoal vem que fala tirar o ah deu branco agora esqueci eu vi uns copinhos ali tô achando que é para você pegar e fazer um um agrado aqui ó e aqui estamos nós então nessa rodovia que liga Paraguaçu Paulista a Martinópolis, né? Passa o trigo de Martinópolis sentido Presidente Prudente. Então, para quem vem de lá, vem de Paraguaçu, para quem vem da esquerda, vem de Presidente Prudente, parando aqui, vocês vão ver a combi né? E vocês vão então ter uma família que vai recebê-los bem, como nos recebeu. Dá uma olhada no casal? Vocês vão gostar muito, gente. Tenho certeza absoluta. E aqui tem um, um sossegadinho aqui, ó. Vida E vou terminar então a minha gravação na combicóptero, que é a cereja do bolo. Que eles tiveram essa ideia, que realmente virou para mim um ponto turístico. Muito bonita, muito bem feita, agradável. Vou terminar aqui a gravação. Olha aqui, pessoal. Paramos num, num lugar para almoçar. E olha só Bruna. o que eu encontrei aqui. Ó. Essa é a Bruna. Ó, nem quer abrir o olho. Olha que preguiça. Tô, tô gravando. E aquele ah, é o proprietário. Tá Eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa. Gravar nunca é demais. O Dadinho já tá lá, só, ó, lá, sentado lá na mesa. Na mesa não, na cadeira. Aqui é muito agradável. Olha lá, esse aqui é o Ronaldo, segundo proprietário aqui, ó. Esse é o gatinho Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Oi, oi, folgado. Oi. Dá uma olhada no Ronaldo aqui, ó Ai, olha a pose deles Dá uma olhada nisso aqui, pessoal <risos> Ó, Dá uma olhada Tá vendo? E é, a Madalena tá gravando lá, eu também tô gravando aqui Depois eu vou voltar pra cá, vocês vão ver Ó, é, aqui tem um, um peixe Muito lindo ó. aqui Muito lindo Cadê? mesmo O sapo E Marcelo, ó O sapo, o sapo Na bela da laboa não tem, não que tem, labimini, olhelha, olha que sabe, Sandra, achei isso por aqui, uma réplica, olha Esse aqui, foi bom, Sandra, Esse olha foi que bom, você, hein? nossa Muito Sandra, bem. eu achei que eu ia encontrar você mais, mais, que? mais aqui, tarde, encontrei você mais, lá mais cedo, Ela está preparando para almoçar, olha que é o Instagram de vocês, só, só eu que abri que o Instagram, Leonardo, né, é. para mim particular, e agora eu vou ter que abrir um específico pro canal. Ah, tá. tá. É, eu, eu, eu acho que só vou transformar o nome, que lá tá como se ferreta. Galinha. Lá são mais fotos e que trabalhar com o Agora vou ter outros. sapinhos ali? Olha aqui, Sandra. Tu, tu. Mas seu amor, olha aqui, Sandra, tu mais Luciano. E Luciano, de boné e tudo, e tudo de chapéu, mas veja. Espia pra isso. Que nem diz a Ana Zefa, dou provista. Ai, que grande! Vamos tirar uma saneca aqui, viu? Olha aqui, a branca de neve, os sete anões. Tem um que tá com o nariz quebrado. Que, que tá com o nariz quebrado. tá tudo aqui tá vendo. É? Aí pra cá o material Ah, é? Tá. Ali está o senhor que, que é dono daqui. Que hum. é devagarzinho devagarzinha corre pra debaixo lá. Né? O lagarto, tá lá, o lagarto. A vizinha dele lá. Eu não tô vendo. Ah, o teiozinho. Tá vendo? Tô vendo! É uns quatro cinco! Vem aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, gente, ó! Vou mostrar pra vocês! Cadê? Aqui! A cabeça do hum. teiozinho. Olha lá, olha lá! Aqui, deixa eu mostrar pra vocês! Deixa eu ver se ele não vai espantar e correr! Tá vendo, gente? Tomara que ele não venha pro meu lado, né? Olha lá, gente! um patu Ai, o Cícero ia gostar disso. Vem cá, não vou fazer nada com você. Não Olha lá, gente, o tamanho. Oi? Oi? Olha lá, olha lá, olha lá. Que tranquilidade. É mansinho. Ali está a horta, olha que a horta, que linda, muito linda a horta, ali está o senhor que é dono daqui, o pai do Leonardo, tirando foto, tadinho, e colhe, né? Gostosa a roça. O senhorzinho tá cuidando ali. Acho que é cuidando. Não, ele tá colhendo ali. No pé de arruda. Morango? É. Olha, tá dando moranguinho já, gente Olha aqui Olha aqui Moranguinho, ó Vou pra vocês, ó Morango aqui, a outra aqui Olha Olha tem um pé de boldo é. é, isso mesmo Hortelã Arruda, já filmei Arruda Salsa, alface, cebolinha, rúcula, couve, repolho, mamão. Olha de o mamão. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Aqui é giló. Aqui tem berinjela. Olha, tá lotado de berinjela aqui. Olha cada uma linda. Ali tem mais mamão. Mais alface, Mais de laranja. Cebolinha. Olha lá o cícero. Que é sistematizada que fala como é que chama esse tipo de irrigação mesmo a rodovia overo severolinha é o vero severolinha de racharia coidadinho não eu falo aí a irrigação como é que chama irrigação aérea Ah, irrigação aérea olha as pessoas aí esse esse negocinho aqui Ah, tô vendo as pessoas lá vendo assim 2 metros assim que legal! Era assim que o Lucas queria fazer lá na escola. Olha só. Você filmei um teuzinho ali, aí, o dadinho? Aqui? Um teu. Verdade. É verdade? É mocinho. Não deu comida no macaco é brincadeira, né? É, é uma. Ele perguntou, eu falei, eu acho que. É, é uma aqui, mas... mensagem subliminar, né? É. Pra, não, pra gente é. não falar. Eu então eu vi aquele é lá, né? Tá. Aqui lá não dá pra comer porque eles não vão comer, né? O cara chega, podia ver veterinário e bate em mim. Era recém-formado, chegou ali, com toda alegre. Mas cadê os macacos que eu já fui lá? Vai tá ali, doutor, olha tá lá. Mas aonde? Aí eu fui lá, olha aqui, é um vermelho, um preto. Ah, mas ela ficou lá. Né? <risos> já que você tá é. querendo filmar ali, viu na câmera lá de postar. Vamos, uma né? Que fala pra. É, aqui é o. Agora, um... agora eu vou deixar o Cícero continuar a especial, filmagem. Né? Bom, pessoal, o seu João me trouxe aqui para gravar essa semeadeira. O meu sogro, eu não trabalhei com esse tipo aqui não, eu não trabalhei. Mas o meu sogro trabalhou, o pai da Madalena. E ele tinha um burrão bonito, forte. Aí, usava ela. E olha só, a engenharia, na época, isso aqui era coisa assim de engenheiro mesmo. Essas engrenagens, todas funcionando direitinho. E aqui atrás, para quem não sabe, é que ia fechando o sulco, que aquela roda dianteira ia abrindo. Aí caía semente E aqui atrás ele ia fechando o suco. Aí ficava a planta no, no lugar E aqui também tem um carroção Dá onde isso aqui, seu João? Um carroção muito bonito ó. Ó. Tá vendo? Quantos anos mais ou menos você acha que tem, seu João? Um 70, né? Olha gente, que bonito o carroção tem um poço ali É um poço sem água, mas faz lembrar O tempo que eu era criança e mamãe mandava Buscar água no poço, tinha um calanguinho ali Saiu vazado E aqueles que são católicos Tem aqui uma Nossa Senhora Olhando exatamente Para dentro Da propriedade do, do seu João Do Leonardo e da família dele toda E mais uma vez Eu faço o convite, passem aqui Parem aqui e façam amizade com eles como eu fiz Vocês vão gostar Olha o dadinho ali Perto do pocinho E aqui tem outro, ó Uma réplica da Sandra e do Luciano Olha ali O jacaré tá de olho, hein? Cuidado hum, Que ele avança não, não. Tem a capivara Tem a capivara aqui Olha só Esquece. E ali tem uma carroça. Essa carroça é, do... Essa carroça é. Eu Nunca vi desse tipo de carroça de carregar cana, será? Hum. Quatro rodas. Hum? Quatro rodas de ferro. Tudo que eu gosto, coisa da roça. Ali é o freio, Dadinho. Será que é ali? É o freio? Ou será que é de Jir... erguer? O que é isso aí, será? O freio é esse, né? Não, isso aqui não é freio. Isso aqui é o varão que segura a roda. Você vê freio não é puxão também? Não, isso aí é um negócio que segura a roda, né? Eu nunca vi desse tipo de carroça. Interessante, né? E roda. Puxa, vai quebrar. E eu quero mostrar ali. É, o, um o, o, peraí. Eu quero mostrar o pocinho aqui de novo, gente. Que gracinha que é esse pocinho. Olha aqui, ó. O baldinho, olha que graça Vou mostrar assim, né, de longe pocinho ali tem uma balança é igual que eu tenho em casa, acho que tem uma balança daquela ali, ó, só que a nossa acho que é maior e aqui ele fez um enfeite olha só ó ele fez um enfeite, é uma, uma boa ideia, né Ah, quebraram De ação Agora eu vou ver ali uma, uma plantadeira Plantadeira que usava animal Vou mostrar pra vocês ali Ó Isso aqui é plantadeira Que é aqui Nesses dois braços aqui O ser humano aqui, ó Segurando E aqui na frente ó Vou mostrar com o pé aqui, Nesse gancho aqui nesse gancho aqui e é engatar do animal pra puxar a plantadeira aqui. Pá, aqui a semente ó lá embaixo o regulador e assim ó não sei bem como é que usa não porque meu pai que usava ele saberia explicar melhor até meu irmão que tá ali saberia mas quer dizer sabe eu não sei muito não Porque eu mais preparava a terra isso aqui é interessante O Cícero tá ali conversando ainda Ali tem um boizinho Dois leões na entrada E Ali tem um tuiuiu E ali tá o helicóptero É o combicóptero, né? É que legal, cubicóptero, muito legal. E é isso aí.